Vamos neste vídeo proceder à criação da listagem de todos os produtos da loja para que as pessoas possam consultar e navegar, fazer browsing e também eh, disponibilizar eh, do lado direito um eh, menu com as categorias do catálogo para que as pessoas possam também filtrar por categoria e navegar por categoria. Sabemos que, para as categorias, criámos uma taxonomia de, de, chamada cat, Catalog e que lista os três termos ou os três produtos que temos na nossa loja. Portanto, um catálogo muito simples de um único nível. O que fizemos foi uh, criar um menu a partir deste catálogo em que listámos os links de navegação, mas dando o termo de taxonomia. E assim retiramos vantagem de, do Drupal, que é uma característica natural no Drupal, que é o agrupar os termos, ou as ocorrências, com, usando o termo. Assim, e assim que criamos um menu catálogo, é automaticamente gerado um bloco. E é esse bloco que nós vamos posicionar simplesmente na área que queremos. Vamos a Catalog, configuramos e vamos posicioná-lo na parte do Sidebar Second. Não queremos título e vamos uh, colocá-lo em todas as páginas. Visitando a nossa área, já temos então aqui o menu. Claro que podemos alterar aqui a ordem, mas isso não é crítico, é uma questão de gosto. Mas já podemos navegar pelas várias, digamos, páginas, consultando os produtos que existem. Neste momento nós não temos muitos produtos, tanto que o bonsai não tem nenhum. Buquê temos um apenas e garda noutro. Mas quando tivermos produtos, isto vai funcionar lindamente. Para agora agrupar todos os produtos e darmos aqui destaque no main menu, vamos usar o Views. Criamos uma View específica, uma nova View, a que damos o nome de All Products, uma lista portanto, de todos os produtos, filtramos aqui, não vamos filtrar porque aqui não nos dá a possibilidade de filtrar, nós vamos querer bookie garden e bonsai, mas neste momento nós não o podemos fazer. E uh, será por título, vamos criar uma página que tem por título All Products e simplesmente com Path Products, Serão teasers, vai usar a forma de teaser, podem-se mostrar 10 e usar o pager Continuamos a editar. E temos, portanto, aqui a nossa lista. Vamos então adicionar agora o type, porque neste momento ele está a mostrar todo o conteúdo do site e vamos limitar aos nossos próprios types ou aos content types, melhor. E temos então os dois produtos que para já existem na loja. E vamos apenas mudar o formato para HTML list para que depois uh, tenhamos uh, o aspecto final que queremos. Guardamos. E falta-nos apenas um pormenor que é o acrescentar o menu, menu normal que vamos colocar no menu vamos dar o peso 3 guardamos e revisitando a página já temos a lista de produtos e temos hum, por acaso o o peso não é este que queremos. Queremos na última posição, assim já vai funcionar. Temos aqui os products, temos a nossa view de types, ou de tips melhor, desculpem. E podemos também navegar por categorias. Pronto. Em termos de navegação, estamos, de certa forma, já a terminar o produto. Porém, no próximo vídeo, vamos ver como alterar o aspecto dos produtos, para que fique algo mais consistente e mais interessante do ponto de vista visual.